Saudações internauta, seja bem-vindo! E vamos para mais um duelo! Bring it. I'll take you on anytime, any place. É hora do duelo! Hoje vamos enfrentar o Joey Wheeler! Minha vez, draw! Eu descarto o dragão do trovão para pegar duas cópias do baralho Em seguida coloco duas cartas viradas para baixo e termino meu turno Ativar a carta armadilha! Uh-oh! Tributo torrencial! Essa carta destrói todos os monstros em campo! I'll just go along and get this card here. Let me give you a little hint. You better be careful because this são a trap. I end my turn! Minha vez! Draw! Eu invoco o Tomate Bisco! Tomate Bisco, ataque! Oh não! Acabo meu turno! Ah, Você destruiu o Tomate Místico! Agora posso invocar a Bruxa da Floresta Negra! Minha vez! Draw! Eu jogo a Carta do Retorno Seguro! Agora eu sacrifico a Bruxa para invocar o Dragão do Trovão! Quando a bruxa vai pro cemitério, eu posso pegar um monstro com até 1500 de defesa do baralho. Dragão do trovão, um ataque! I and my turn. Oh yeah. Copycat's effect activated. Now, which monster should I choose? I Minha vez! I end my turn! I summon Rocket Warrior! What? Can't be. E agora ambos podem trazer o monstro do cemitério. E graças à carta do retorno seguro eu posso comprar uma carta Eu invoco o Sangam! I end my turn. E agora? You're eu sacrifico o Sangam para invocar outro Dragão do Trovão! E quando o Sangam vai para o cemitério eu posso pegar o um monstro até 1500 de ataque do baralho. Agora eu jogo a carta mágica, Copa Raza. E agora ambos podem trazer um monstro do cemitério, eu escolho a bruxa da Floresta Negra! Dragão do Trovão, ataque o Goblin! and my turn. Flip summon! Say bye bye, to all your trap cards, cause I'm summoning Jinzo! Essa não, o Jinzo! Revelar a carta virada pra baixo! Uh -oh. Julgamento solene! Vou abrir mão de metade dos pontos de vida para destruir o seu Jinzo! <risos> que ironia! O Jinzo sendo derrotado por uma carta armadilha! I activate my spell card. Ok, I offer two monsters as a tribute. E fusion essa não, Dragão Caveira Negro. Para derrotá-lo, eu vou precisar invocar. Recoge é o proibido o... pressionar! E é isso aí, conseguimos! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo duelo, no próximo vídeo! E até a próxima!